Então super boa noite, meninas, boa noite a todos que se inscreveram então aqui hoje com a gente O objetivo desse nosso encontro, né, que faz parte do treinamento de liderança feminina Ele é exatamente a gente fazer um encerramento, celebrar um ciclo de quase seis semanas Que a gente passou juntas, mas ao mesmo tempo celebrar esse ciclo nos dando e nos permitindo ampliar essa conversa, né? É, porque os, os temas relacionados à liderança feminina, eles vão muito e eles precisam né, dialogar com pessoas para que vieses inconscientes sejam né? trazidos para a consciência só a partir desse novo espaço que a gente constrói novas relações. Então, por isso que a gente tem esse encontro aonde quem deseja né, do nosso grupo hoje vai poder falar e debater aqui sobre o seu tema. E como a gente sempre fala em todos os uh, treinamentos né, do, do Thank guard Today, para quem não me conhece, eu sou a Lígia Lígia Costa, uh, sou fundadora do Thank guard Today, que é uma startup de educação, aonde a gente trabalha e desenvolve Uh, temas relacionados a habilidades socioemocionais, né, inteligência emocional, mindfulness, para que a gente possa cultivar né, a nossa liderança, seja através do empreendedorismo, seja através uh, da liderança feminina, seja através mesmo né, de nos aprofundarmos em técnicas de meditação. Então é isso que eu desenvolvo dentro do Thank Guard Today. E aqui... O, o objetivo hoje é exatamente a gente ampliar a conversa relacionada à liderança feminina e o tema es, escolhido para hoje, né, como o final do nosso treinamento foi inclusão, foi diversidade, né, começando pela uh, pela empatia que estava ali na pauta que seria o meu o, o meu bate-papo, né, o meu encontro uh, e aí o que eu sempre eu tava Dizendo antes, o que eu sempre digo nos nossos encontros e nos nossos treinamentos é que a gente tem que ter a nossa oportunidade da nossa autoexpressão e aqui é um espaço seguro para isso, para que cada um traga a sua própria verdade. Né? Então a gente tem essa, esse espaço de segurança, de independente de ser verdade para uma outra pessoa, independente de eu acreditar naquilo, eu vou respeitar a opinião do outro como por ele ser um ser humano. E aí eu entro exatamente no nosso tema inicial, que é a empatia. Né? A habilidade que a gente tem hoje em dia de nos colocarmos no lugar das outras pessoas através do sentir, e a pandemia nos colocou exatamente nessa posição, hoje não existe ninguém né, que tenha, independente do da posição social, independente do lugar onde esteja, independente do cargo hierárquico, da condição de, de renda, independente de quem seja, essas pessoas estão todas exatamente em isolamento, né? até antes do feriado. né? Que A gente estava conversando aqui, vamos ver o que será do país daqui 15 dias, mas voltando, né, tirando a brincadeira, uh, Todas as pessoas, independente de quem sejam, passaram exatamente e estão vivenciando, sejam novas rotinas, angústias, mudanças, sofrimentos, igual. Né? Em qualquer lugar do mundo que a gente esteja, a gente passou por uma mesma situação, né? que nos colocou numa consciência de humanidade. Isso foi positivo por um aspecto no sentido de, talvez, é, a gente vai ter uma ampliação de consciência mais rápida e isso também é positivo para a liderança feminina, porque por muitos e muitos anos as mulheres precisaram usar da da, da, da energia do masculino, ou seja, da agressividade, até mesmo da, das roupas do masculino, da postura, para poder se colocar e ter respeito. Na verdade, se a gente olhar os fatos históricos, a gente já conquistou Muita coisa, né? Uh, mas, depois desse momento que a gente está vivenciando e quando a gente olha o futuro da liderança e muito dentro do que eu acredito, ela é uma liderança compassiva. É uma liderança que está buscando o quê? No encontro hoje virtual com a nossa equipe, eu perguntar como você está se sentindo antes de o que, que aconteceu. né? É um olhar... De colaboração, de que estamos todos tendo que rever nossas posições, rever nossa rotina e não de competição. né? Muitas vezes, em muitas empresas, a gente teve que remodelar alguns job descriptions para, vamos supor, uma empresa de logística ou de e-commerce. Muita gente teve que ocupar e colaborar para auxiliar esse, esse momento da... da Dessa posição, que foi necessitada né, muito, muito mais anteriormente uh, E as pessoas precisaram né, fazer essa colaboração Os momentos de escuta estão muito mais evidentes Até porque na internet não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo né? Então olha o quanto também essa tecnologia, essa pandemia né, todas essas redes, elas vêm nos trazendo mensagens implícitas E aí eu digo para vocês, não só dessa empatia que precisa ser construída Para que a gente possa construir relações de confiança verdadeiras Mas um passo além da empatia, né, que é a inclusão Porque só a empatia por si só, que é exatamente o que eu estava dizendo no início, eu me colocar no lugar desta outra pessoa, em algum momento isso pode me causar sofrimento. Por quê? Né? A neurociência hoje explica para a gente, nosso cérebro ele reflete e repete o que o outro faz. Então, num momento de dor do outro, se eu não tenho discernimento à inteligência emocional, eu me coloco efetivamente no lugar dessa outra pessoa e eu não sou capaz de ajudar porque eu vou sofrer junto, eu vou sentir tão profundamente junto aquela angústia, aquela dor ou aquele, aquela né, até mesmo às vezes né, é muito comum em doenças, né? As famílias você adoece todos juntos. E pelo contrário, a gente está falando que essa liderança inclusiva, né? Compassiva, que além da empatia, ela vai saber discernir o que é do outro é do outro, o que é meu é meu. Porque a partir do momento em que a gente tem esse olhar, a gente também nos predispõe a... Uh, não, não só a, a, a incluir efetivamente na palavra da, da inclusão, eu permito com que a inclusão aconteça. Porque eu entendo que cada indivíduo tem necessidades específicas e eu trabalho para servir as necessidades de cada um, que é isso que a gente também fala muito em equidade, né? diferente de igualdade, e essa palavra equidade que é tão utilizada nos ambientes e nas discussões de liderança feminina, né? que nós não somos e não buscamos por iguais, e sim cada pessoa tem uma necessidade específica e a gente busca que estas necessidades sejam atendidas de acordo com aquilo que é relevante e importante para mim. Eu não tenho como tratar um deficiente exatamente igual a uma criança, ou igual a um homem alto, ou igual a uma mulher de estatura mediana. Eu preciso entender as necessidades e suportar de acordo com aquilo que aquela pessoa necessita para que todos a partir deste, né, de, de, de, desse, de, de se sentirem incluídos e bem poderem realizar na sua, aquilo que eles têm de melhor para poder atingir a sua mais alta performance. Né, então, é, é por isso que a gente também está trazendo esse, esse tema hoje para a gente conversar e, e ampliar ainda mais as oportunidades de inclusão, porque é muito bonito e muito legal e está na moda em todos os lugares, as palavras, né, colaboração, empatia, inclusão, diversidade. É muito legal, está na moda, mas é muito difícil de serem realmente efetivadas, porque ela vem de um lugar que nós humanos, né? nós, nós todos, nós fomos criados para competir, para estar na escassez, para a mulher competir com mulher. E esta transformação, ela não é da boca para fora. Falar, ah, eu sou inclusivo, eu sou empática. Não, é uma transformação que vem através do autoconhecimento, da autoconsciência, da gestão né, das suas emoções. É um trabalho longo de transformação, né? Ele não é um trabalho só uh, de páginas, de revista ou de artigo, porque é o sentir. E enquanto eu, como indivíduo, não for capaz de olhar para mim e de observar os meus sentimentos, e ainda mais hoje no, no mundo do trabalho, no mundo corporativo uh, e no mundo que foi muito mais, né? A liderança ela é mais masculina, Uh, no sentido da energia do masculino de não é não é permitido chorar não é permitido mostrar as emoções isso é sinônimo de fraqueza não é permitido é, ser vulnerável então neste ambiente existe uma série de quebras de paradigmas e de transformações que vão precisar acontecer por isso que nós uh, mulheres né, eu falo a gente não pelo contrário a gente, a, a gente precisa ter a coragem de integrar quem somos, integrar o amor no estilo de liderança. Porque é, é o nosso papel ensinar, né? E aí equilibrar exatamente as energias desse masculino e do feminino. Porque a tecnologia vem falando isso pra gente, a pandemia vem contando isso pra gente, as pesquisas vem comprovando. Então é este ambiente, e nós nos sentirmos seguras para liderar, não só né com a cabeça, mas também com o coração. É a gente se permitir usar todas as escutas, né usar a escuta que vem dos nossos chefes, o que vem do mercado, o que vem do outro, mas ouvir ter a escuta do coração também, ter a escuta da intuição. Que isso é tão inerente, é tão lindo, do feminino, é, que a gente deixou de lado por tanto tempo, e que é só isso, só isso não, né é tudo isso que vai ser capaz de contribuir para essa evolução da liderança, para a evolução de nós indivíduos que vamos ampliar essa mensagem. E uh, através do nosso exemplo, a gente vai ser capaz de impactar quem está lá no nosso dia a dia, pode ser duro, não vou te falar que é fácil, né, é duro, mas é o nosso exemplo que vai mostrar, e a gente tá vendo agora, que o amor tá trazendo lucro, você perguntar para uma pessoa como ela tá, não faz com que ela seja low performance, né, ou que ela não vá aparecer no dia seguinte no, no escritório, pelo contrário, porque porque os chefes, os líderes estão tendo que lavar louça, né? Tipo, então a empatia aconteceu é, de uma forma uh, muito genuína nesse momento. E aí não é só a empatia, né? É, é exatamente esse trabalho e a gente realmente se permite pausar para ampliar essa visão de mundo e sair. Né, da, das tribos, não somos tribos mais né, Que cada um está ali buscando pela sua, uh, pelo seu território E sim, somos uh, não, não vou nem dizer essa consciência da humanidade como um todo Porque talvez seja ainda muito distante para muita gente Mas sim né? Oh, é gente, que bom a que a você vida. gostou depois você Entendi. lê bastante história para você me contar toda ela, tá? Beijão para você, vovó te ama. Ai, ah, que delícia ouvir esse vovó te ama. Pô, Mas eu Senhor... só vou por aqui. <risos> o mundo não mudo. Muito bom. Tá vendo como o amor, a liderança através do amor. Eu te respeito, eu entendo essa necessidade. A vovó te ama, mas nesse momento a gente tá aqui, né? Então, é, e isso é, é muito da, é muito nosso, é muito das mulheres e, e, e agrega. Então, se a gente per, nos, nos permitirmos, eu falo que antes de começar a pandemia, antes dessa pandemia eu já fazia uma palestra que eu falava dos, das mudanças dos últimos 20 anos, na tecnologia que vinham trazendo essas mensagens implícitas, né, de colaboração, de porque está tudo interligado, né, estamos todos interconectados através dessas redes. Nós somos todos organismos vivos, né, interconectados. O nosso corpo funciona dessa forma. E agora não, né, com com a pandemia veio pum. É assim. Então uh... eu vou fazer para a gente começar o nosso, o nosso encontro. Vamos lá. passei Fran, você não me deu uma mensagem que eu estou atrasada. Estou falando aqui igual uma... Vamos fazer uma prática rápida de meditação para a gente começar. Perdão, falei mais do que eu deveria. Então a gente vai começar o nosso encontro fazendo uma rápida prática. Só para trazer né, a nossa é, cabeça e os pés para os mesmos... Lugares, como eu sempre digo, toda a nossa, todo o nosso encontro, a gente tem essa, essa permissão de trabalhar com todas as nossas inteligências, a inteligência mental, a física, a espiritual. Então a gente, quem quiser, pode fechar os seus olhos nesse momento. Quem preferir, simplesmente olhe para um ponto fixo, você pode manter o seu olhar entreaberto. E a gente fecha os olhos para minimizar as distrações externas e para se permitir olhar para dentro. E trazendo toda a atenção para a nossa respiração. Permitindo sentir o momento presente. Observando que quando eu inspiro, neste momento, eu estou apenas inspirando. E quando eu expiro, eu estou apenas expirando. E trazendo atenção para o nosso corpo como um todo. Desde o topo da cabeça, a nossa postura, alinhando colunas, se necessário, girando o ombro lá para trás, abrindo o peito. As mãos sobre os, as coxas. Sentindo as pernas, os pés. Inspirando e expirando tranquilamente, observando desde o topo da cabeça até a planta dos pés. E nesse momento, nos permitindo entender e talvez trazer o pensamento para nossa mente de que esse nosso encontro, ele é um encontro com um ambiente seguro e que todas as pessoas aqui presentes têm expectativas, têm sonhos, têm intenções. Exatamente igual a nós. Todas as pessoas aqui nesse encontro já passaram por momentos difíceis, por sofrimentos, por doenças físicas, emocionais, por perdas, rompimentos. Exatamente igual a mim. Usa essa palavra para, se vocês quiserem, inclusive verbalizar no seu pensamento o que eu estou trazendo, fiquem à vontade. Entendendo que a gente sabe, né? Eu sei que todas as pessoas que estão aqui nesse treinamento, Já passaram por frustração, por tristezas, por angústias, por decepção, exatamente igual a mim. Eu sei que todas as pessoas que estão aqui nesse encontro hoje, também tem desejos, também desejam ser amadas, desejam ser reconhecidas, desejam pertencer. Exatamente, igual a mim. Eu sei que todas as pessoas aqui nesse encontro, presente, desejam estar em segurança, desejam viver em sua plenitude, desejam ser saudáveis, desejam ter força para enfrentar qualquer dificuldade que a vida possa apresentar. Exatamente igual a mim. Porque eu sei que todas as pessoas aqui nesse encontro são seres humanos exatamente igual a mim. Inspira e expira tranquilamente. Tenta trazer algum desejo, algum pedido, oferecer alguma bondade para todas essas pessoas que estão aqui presentes. Que todos sejam saudáveis. Que todos sejam capazes de viver em sua plenitude. Que todos estejam em segurança. Que todos possam trazer o máximo e o melhor da sua potencialidade, a sua comunicação autêntica, a sua verdade. E aos poucos, trazendo atenção para a respiração, movimentando o corpo, girando o pescoço, quem quiser, faça aquilo que o seu corpo pedir. E uma última respiração bem profunda. Abrindo os olhos, voltando para cá. E muito bem. Agora sim, né? Boa noite. No mesmo nível. Somos todos iguais.